Pera, pera, pera. Antes de começar o vídeo, eu tenho uma vez muito bom. Eu estou fazendo lives no site Roxinho. Isto mesmo! Eu vou deixar no link da descrição aqui se você quiser ir lá ver. Faço live quase todo dia. E é isso. Vamos pro vídeo! Olá, pessoas. Hoje eu vou ensinar a vocês como vocês fazem a primeira missão da Operações Secretas. No caso, essa daqui. Então, bora pra partida. Oi galera, você vai cair aqui nesse canto de lago? Vou falar com ela aqui, né? Hum, se tu quiser, pode pegar sub. Tá, agora tem que achar um carro só. Vocês vão ver aqui nesse local que eu tô deixando na tela agora. E vão ver aqui perto dessa torre, eu acho. Completaram a missão. E foi esse o vídeo, né? Bem simples a missão. E foi isso. Falou.